Boa noite, Karen. Boa noite a todos. Uh, então, não deu para a gente se encontrar semana passada, mas tivemos alguns imprevistos, mas hoje estamos aqui ao vivo. Uh, então, gratidão por essa oportunidade de estar aqui com você. A gente já esteve junto, mas agora aqui na sua nave, no seu canal. E também gratidão a todos por poder fazer parte aqui dessa Segregor. Ah, é muito legal ter você aqui. Bom, é a primeira vez que você veio aqui no meu canal agora, né? Eu já estive no seu canal. E no dia que a gente tinha a live, na verdade, eu peguei aquele vídeo do seu canal e coloquei. Então o pessoal meio que matou um pouco a saudade da, da nossa live aqui. Ah, é muito bom, muito bom realmente ter você. Quando a gente, o pessoal, eu escutei muita, recebi muita mensagem. Quando a gente fez live junto, de que realmente a, a gente passa umas mensagens, falamos a mesma língua e aí, que a energia é boa. Então... Está todo mundo aqui esperando pela próxima. E hoje o tema é bem interessante. Eu falei para o é. Henrique, eu não preparei nada, a gente vai deixar fluir, mas esse tema é um tema que eu acho que muita gente tem curiosidade de saber que são as realidades paralelas, né? E que nós temos a capacidade, sim, de adentrar as realidades paralelas conforme a gente vai trocando as frequências. E isso, Henrique, pelo que a Gaiô me fala, a gente pode fazer um, a cada um terço de um milissegundo. E você sabe de uma coisa que quando ele me falou isso, eu fiquei pensando, o que, que é um terço de um milissegundo? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, isso é tão rápido, né? Você <risos> Mas ele sabe disse... sabe que não dá nem para pensar nesse tempo, né? Porque você não, pensou não... em pensar e já passou... Já passou, eu fiquei, meu Deus do céu, tá, a hora que eu, já é mais rápido que um piscar, né? Então a gente realmente tem a possibilidade de estar sempre trocando as realidades paralelas, faz uau, né? Então estamos sempre para lá e para cá e a gente nem sente. Mas o que que é, na verdade, essas realidades paralelas, né? Nada mais é do que frequências diferentes, mundos com frequências diferentes. Mas você tem alguma experiência assim para contar sobre as realidades paralelas? Tenho, deixa eu só. Então, uh, essa coisa de realidades paralelas, um, o que chama bastante atenção para mim são fatos que hoje, hoje eu tenho 36 anos. Fatos que aconteceram na minha infância, na minha adolescência, e que hoje vem flashes daqueles momentos para mim e que hoje eu consigo entender diferente, que naquela, naquela época eu não entendia. Até isso é uma coisa exclusiva, eu nunca contei essa história para ninguém. Uhum. Uh, eu deveria ter uns 11, 12 anos. E, então, eu estava de férias na casa de um, um primo meu, que ele tinha para fora, a gente chama aqui no Rio Grande, no, o, a casa dele, e a gente estava tomando banho de piscina. E começou um temporal, começou vento, chuva... Uh, raios para todos os lados e até falando saiam da piscina e eu lembro que eu saí da piscina e que eu paralisei eu paralisei eu não me recordo o que aconteceu mas foi hoje refletindo porque eu tenho esses flashes hoje foi uma quebra do espaço-tempo do entendimento uhum. do de, de estar presente Agora, um fato curioso nisso tudo, que isso faz muito mais sentido, é porque eu vi uma coisa no céu naquele momento. Quando pararam Lógico que naquele instante, ou, ou seja, naquela idade e, e tudo mas eu não, não tinha nem ideia do que era aquilo, uhum. para algum lugar. E hoje eu entendo, aquilo era realmente uma nave. Por isso que eu digo que é exclusivo, eu nunca contei isso. Nossa, é... Nunca contei essa história e, e, e eu até comentei um dia no meu canal que eu ia começar a trazer umas histórias, umas coisas, tá, pra, de, de coisas que já aconteceram comigo. E, e hoje, na, quando vem esses flashes, eu consigo perceber alguns outros detalhes. É. Só que lá naquele momento, quando isso aconteceu, o, eu me recordo que depois eu já estava em casa. Em casa, na casa, da piscina para casa. Só que caiu um raio muito forte. E aí eu lembro, assim, recordando que a minha tia disse, nossa, esse raio, ele saiu na piscina. Uhum. E eu não me recordo, só me recordo desse clarão e de ter adentrado uma outra realidade. Hoje eu tenho, vamos dizer, consciência que isso realmente aconteceu. acho uhum. que hoje, quando eu vou... Uh... Tendo esses flashes, relembrando essas histórias, tem outras, tem outras de quando eu tinha, sei lá, cinco, seis, sete, oito anos, várias delas. Mas já que a gente entrou nessa, né? Essa e eu já tinha um pouco mais de idade, hoje eu consigo entender o que aconteceu. Uhum. E como hoje a gente, vamos dizer assim, faz esses contatos com essas naves, com, com essa percepção diferente, é como se abre um um espaço de insight uhum. no seu consciente para você recordar essas situações lá de trás. Para você uh, ter esses lapsos, tá? Mas, uh, pegando isso que você perguntou, de adentrar em realidades paralelas, e essa questão desse flash, vamos chamar assim, que uhum. ali, uh, é muito sutil, pelo menos assim, a percepção que eu tenho de, às vezes, você distinguir no seu dia a dia, quando você está no presente aqui, ou quando você, às vezes, está dentro de uma realidade paralela. Porque, às vezes, você tem sensações, tá? uh, uhum. às vezes, você tem sentimentos, é bem uhum. comum você ter sentimentos, você ter outras coisas que a gente, mais facilmente, diria assim, estou fazendo uma projeção. Só que Sim. qual é essa projeção, né? na, na real, quando a gente pensa? Às vezes a gente adentra realidades paralelas. Eu contei uma vez, Carol, só para finalizar aqui, hum. que daí eu já deixo você retornar, aqui perto da minha casa tem uma padaria. Dá uma, hum. uma quadra, a gente chama aqui. E eu fui na padaria comprar umas coisas. Quando eu saí da padaria, uh, vinha vindo um, um rapaz numa bicicleta amarela. Então, eu estava tipo saindo da padaria e esse rapaz cruzou por mim com essa bicicleta. Só que a rua é a descer. É. Quando eu cheguei na, na esquina de cima, que eu ia chegar no portão de casa, esse rapaz cruzou novamente. Só que, lógica, <risos> quando você pensa na lógica, assim, uhum. não tinha como ele dar a volta, não, tinha, não dava tempo dele fazer esse, esse, esse movimento. E aí, <risos> louco. eu cheguei em casa e comecei a pensar assim: tá, mas o que que tá acontecendo? Será que tá tendo uma quebra do espaço-tempo? Uhum. Será que tá é uma outra realidade? Uh, porque, inclusive, ele fez a, a mesma movimentação de quando eu saí da padaria para vir essa uma quadra até em casa. Não dá um minuto esse percurso que eu faço. Uhum. Então, eu comecei a ter uma percepção que sim, que em vários momentos estava acessando algumas realidades paralelas. Uhum. E, e aí, a gente, quando vai né, buscar a nossa percepção, muitas vezes nós vamos tentar entender assim, conceitos. Eu estou pegando aqui também as informações, por isso que às vezes eu falo um pouco mais devagar. A gente vai tentar pegar conceitos das coisas. Por exemplo, a, a nossa mente, ela tem uma, uma, como é que pode dizer, uma necessidade, vamos chamar assim, de nós uhum. classificarmos as coisas. De nós, não, isso é tal coisa, isso é, é outra coisa. E para mim, isso causava, às vezes, uma, uma sensação assim, tá, isso é uma, uma realidade paralela? Isso é uma uhum. quebra de espaço tempo? E aí vinha, depois, uma clareza um pouco maior. Não, isso são conceitos conceitos. O que está acontecendo uhum. é exatamente um fenômeno aonde você está pegando, vamos dizer assim, uma frequência diferente e adentrando uhum. em outras faixas vibratórias. É isso que a gente poderia dizer uma realidade paralela, porque uhum. paralelamente uh, a, a essa, vamos dizer assim, a esse holograma essa holografia que nós vivenciamos no dia a dia tem outras realidades uhum. uh, alocadas, vamos dizer, em frequências um pouco mais sutis. E... Mas você acredita, desculpa, você acredita que então nessas outras realidades tem outros Henriques? Então, uh, sim, só que aí tem uma, uma, uma outra questão, que me fizeram uma vez uma pergunta assim. Tá, uma pessoa trouxe uma dúvida lá para mim e ela perguntou assim: você acha que eu acesso a realidades paralelas? Eu disse, com certeza. Para mim, isso que você está me contando, você está acessando em realidades paralelas. Só que é aí que entra uma confusão na nossa cabeça. Porque hum. nessa realidade paralela, essa pessoa que fez essa pergunta, ela achava que lá ela tinha um trabalho, que lá ela tinha uma família, que lá ela tinha. Só que não é isso. Não é uma não, não. outra vida que você tem lá. É, uma, é você mesmo, mas numa outra frequência. Sim. Então, isso seria uma realidade paralela. Ou seja, você coexiste aqui e lá. Sim. Você consegue. Só que aí, aí que entra essas confusões, da, vamos dizer, da nossa mente tentar entender essa de forma linear isso, para uh, pensar assim, né? Tá, mas lá, o que, que será que eu faço lá? Lá eu sou casado com quem? Eu, <risos> é. Então... Entende como isso tudo começa a ficar bastante confuso? E, e eu acredito que nós conseguimos acessar né, essas realidades paralelas. Uhum. Acredito que seja, mas a consciência está aqui. Então, coexiste né, uhum. uh, faixas frequenciais que... que é, é como assim, como é que a gente vai explicar isso, né? A então, mente não entende, a mente não compreende é. essas coisas. Né? Lembra que o Emmanuel dizia muito isso para o Chico, lá no, o próprio Kardec trazia muito nos livros, né? tem coisas que ainda ficam difíceis da mente enraizada que compreender como isso se processa. Então uh, eu poderia dizer assim que é como se passado, presente e futuro eles virassem uma coisa só. Se fundem. Não tem, é, não tem essa realidade uh, linearidade de tempo e uhum. também você consegue acessar essa, essa dimensão paralela e é como se você leva a sua realidade para aquela dimensão e não como se Isso. você tivesse uma outra vida paralela lá não uhum. é, fica até aquela né assim, uh, não, aqui o fulano namora com a ciclana e lá ele namora com a outra pessoa <risos> né? naquela realidade é uhum. assim, muitas vezes o que o nosso entendimento uh, busca, né, busca uma uhum. explicação mais lógica. Não sei se eu consegui, talvez até piorou o que eu disse. Não, eu mas não, faz... é que a mente, não adianta a gente querer entender com a mente o que acontece, é, é mais no, no sentir mesmo, a frequência é mais no sentir, né, porque eu lembro que quando eles me mostraram uh, o planeta Terra lá de cima, eram infinitos planetas Terras, sabe? eram infinitos planetas terras para cima, para baixo, para os lados, na diagonal, então, e eles me explicavam, essas são as realidades paralelas criadas, então, assim, não existe só um planeta Terra, existem vários planetas terras de cada um de nós, né, porque cada um de nós cria o seu próprio planeta Terra, então, é, isso, quando a gente vai tentar compreender com a mente, a gente não consegue, é, é no sentir mesmo que a gente tem que ficar... Né, e saber que um dia sim vamos compreender todas as coisas Mas com a nossa mente limitada daqui Tem uma, uma frase em inglês que eu gosto muito Que é We cannot know what we don't know A gente não consegue saber uma coisa que a gente não sabe Então a, a nossa mente só vai compreender uma coisa que ela já aprendeu né? Agora tentar explicar essas coisas que, que realmente é muito complexa E que, que não faz sentido algum pra gente que é uma mente linear Aí a gente acaba bugando toda, tudo que a gente tem aqui dentro piora, né? É como se a gente poderia dizer assim, imagina que nós estamos todos numa altura aqui, tá? uhum. na superfície. No momento que você consegue subir um pouco a sua vibração, você, come... você acessa essa outra faixa vibratória. Uhum. Lá também tudo existe. E é como Sim. se você estivesse enxergando, tá lá de cima, tudo igual. Uhum. Só que você tem uma percepção diferente de tudo. Aí, é, aí entra, a, tá, isso aí fica mais fácil de explicar, porque aí isso. a gente entra em uma outra percepção, e é a percepção que cria as realidades. Ela é mais solta, né? Porque, uhum. vamos dizer, aqui, quando a gente pensa assim em grade planetária, quando a gente pensa em tudo que tem aqui, o conjunto aqui da superfície, né? uh, nós temos umas fa algumas faixas de, hologram de hologramas que, é, é, vamos dizer assim, a sua consciência ela consegue ir até ali, ela consegue subir um pouco, aí... Quando você expande, ela precisa alcançar outra faixa, já vira uma outra realidade, uma outra uhum. dizer, faixa dimensional. Você consegue perceber tudo aquilo que está na abaixo, mas com uma outra percepção. E aí uhum. é uma realidade paralela ela. Com certeza. É mais é. ou menos isso, né? Que que assim, não sei se também piorou é, o é. entendimento, né? mas então... mas assim você coexiste nisso tudo, mas não quero dizer que você tem uma vida diferente em cada um, esse, esse é o entendimento pelo menos esse. que eu tenho assim, uhum. né? porque, porque eu lembro que naquela oportunidade essa pessoa me pergunta: mas qual profissão que eu tenho? <risos> lá no <risos> Eu, aí isso gerou em mim assim, tá, mas como assim? Então lá é outra vida, lá você tem, sei lá, outra família. Outra... Não, seria uma, é uma outra família? pessoa, né? E realmente não é assim, somos nós mesmo com, com, a, com, a, com a nossa consciência, só que numa outra vibração, numa outra frequência. Aí eu, eu, aí eu não usaria, então, adentrando realidades paralelas, eu, eu usaria criando novas realidades. Através Isso, da nossa mas, consciência. Mas vira uma paralela, né? Porque, uh, vamos lá, Sim. quando você pensa que... Quando você pensa que, uh, vamos lá, é, são faixas, vibra tudo é vibração e energia. É. Então, você pensa em, estou numa faixa vibratória, vou chutar, que número está, 15 hertz. Uhum. No momento que eu vou para uma vibração de 40 hertz, acima de 40 hertz é que... Mudou, é. Mudou a realidade. Mudou a realidade. É paralela a que você está alocado com a consciência, entende? Uhum. porque assim nós estamos alocando a, alocando a consciência aqui sim mas o planeta vamos dizer ele vai para uma quinta dimensão você já consegue acessar essa dimensão uhum. não o tempo todo porque senão você alocaria já a consciência de forma totalitária nessa quinta dimensão nós estamos em treinamentos a gente até comentou uma vez já se consegue acessar até a sétima dimensão, pessoas uhum. que estão encarnadas aqui hoje. Agora, se manter lá, ou ter a percepção por algum tempo, aí é o desafio. Então, você vai igual a ressonância chumbo, você vai e desce, óbvio, uhum. e desce. Sim, é, apesar que a gente já consegue aqui viver, né, vibrando na quinta dimensão, estando na terceira dimensão né então é uma coisa meio que parecida a gente criar uma outra realidade então o criar reali não, é, uma outra realidade para mim é muito comum por exemplo eu já me sinto em uma outra realidade totalmente diferente de, de muitas pessoas que eu conheço então quando eu conto a minha realidade as pessoas ficam olhando e falando, não você não mora nesse planeta tipo assim sabe? Não, seu planeta é totalmente diferente do nosso. No seu planeta não acontece tantas coisas que acontecem nós. Acontece. Eu, fico, eu escuto, claro que eu escuto as coisas que acontecem, mas é como uhum. se eu não fizesse parte mais de tudo isso, sabe? É, Mas aí, mas aí eu, eu até, vamos dizer assim, pegando o que talvez a minha mente que consiga uhum. entender, é como se você cria uma realidade, mas dentro dessa faixa de dimensão, entende? Por exemplo, assim. Uh... É a própria cocriação que a gente chama, porque uh, você aprende a moldar energia. A uhum. Energia. Então você, vamos dizer, uh, você tem uma problemática, tem alguma coisa, mas você molda aquela energia e já transforma aquilo numa outra realidade. Sim. Entende? Uhum. Então, uma, uma vez até me perguntaram assim, como é que é o processo de cocriação para você? E eu lembro que eu até respondi assim, bom o uh, que eu adoraria vir aqui dizer é assim ó pegar essa receita e dizer façam isso isso isso que a cocriação vai funcionar mas ela é diferente para cada um porque envolve emocional envolve uma série de coisas uhum. só que eu lembro que eu resumi naquela naquela oportunidade eu disse assim uh, eu imagino que lá em cima tá, exista sei lá uma nuvem uma energia que ela está rodando ela está uhum. em movimentação Igual a energia taquiônica, que ela faz toda uma movimentação lá em espiral. E aí eu tenho, vamos dizer, esse sonho. Eu tenho esse sonho aqui que eu quero tornar realidade. E eu jogo isso lá naquela muvuca. Uhum. E aquilo começa a rodar lá também, entende? Só que, lógico, isso, isso exige, uh, vamos dizer, a sua confiança, a sua fé, a... Uh, uh, a movimentação que você faz aqui, mas dentro desse movimento, vamos dizer assim, positivo de cocriação, de transformar aquilo, você pega uma, uma quantidade de energia para transformar aquilo. Dando um outro exemplo, assim, que talvez facilite para o pessoal entender. Imagina que você tem sonhos, todo mundo tem vários sonhos, e você chega numa fase da vida que você tem dois sonhos, duas coisas, uhum. e você está meio dividido. Então, você pegaria essas duas coisas e jogaria nessa muvuca que eu chamo lá de cima. Só que, no momento que você joga às vezes as duas coisas lá em cima, você não molda energia suficiente para as uhum. duas ao mesmo tempo se formarem, entende? Então, Sim. até eu sempre dizia para o pessoal, uh, vamos por partes. Vamos por etapas fazendo isso de forma gradativa. Como é que tá hoje? Eu pegava na questão financeira, como é que tá hoje? Ah, estou nessa faixa. Então não adianta você ir lá para faixa top das tops, vai subindo. Uhum, porque aí você moldar uma quantidade de energia uhum. né, para aquilo realmente se sustentar. Aí eu brincava, isso joga lá na MUVUCA, molda a energia aqui, Ancora ela, né? Que a gente chama Ancora, traz a quantidade uhum. necessária para aquele projeto, para aquela coisa andar. Sim. Então... É, na verdade, é você conseguir a frequência daquilo que você quer alcançar, né? <risos> né? Mas é, é esse, esse co criada de uma nova realidade para mim fica muito mais fácil de explicar do que ficar adentrando outras realidades. Claro que eu já eu tenho experiências também onde eu de repente acordo em um outro lugar, né? Eu tava... Outro dia eu tava aqui limpando a casa e você sabe que eu não gosto de limpar a casa. Eu nunca fui dona de casa. Eu nunca consegui. Isso nunca foi o meu dom, a habilidade de, de, de ter que limpar a casa. Então, tava um dia aqui que eu, tive, que eu não tinha minha ajuda, peguei o aspirador e eu tava assim, é, passando o aspirador e de repente, Henrique, eu tava ali na minha sala, era uma coisa que eu não gostava de fazer... A minha sala virou um outro lugar, parecia que, que tudo ficou branco, a minha sala ficou toda branca, como se tivesse um monte de nuvem, e a hora que eu olhei para o meu pé, eu vi uma sandália dourada. Sabe aquelas sandálias do, da, do, da época dos sumérios, que ficam todas entrelaçadas? E aí eu comecei a subir assim, a minha roupa já estava totalmente diferente. E aí num, foi num piscar de olhos. Eu, eu olhei para a minha roupa, e a hora que, que eu toquei no meu cabelo, eu senti umas, umas, umas folhas, assim, mas de metal, e foi bem rápido, eu, eu fiz assim na minha mão, aí de repente eu voltei para a minha sala de novo. E aí eu falei, meu Deus, o que, que foi que aconteceu aqui agora? Onde que eu estava por, um, por alguns segundos? Eu adentrei, adentrei uma outra realidade, mas onde que era essa realidade? Foi eu que criei, eu não tinha criado nada, eu, eu não estava pensando nada, entende? Mas eu adentrei uma outra realidade, eu estava com outro sapato, em outro lugar, com uma outra roupa. E aí, que loucura que foi essa que aconteceu entende então essas, são essas coisas assim que ah, é nossa, difícil é uma a nossa percepção é uma percepção eu ia estar dizer para o pessoal que isso que aconteceu com você é uma forma de percepção de assim, sabe essa coisa que a gente sempre diz assim ó ah eu tô, eu tô lá em Nárnia você <risos> usa muito essa expressão <risos> é. Mas aí, vez... aí você está sonhando, mas eu não estava pensando nessas não, coisas. Não, não é questão de sonhar é. ou de se te extrair. Eu vou, eu vou dar um exemplo aqui que é. talvez muitas pessoas que estão aqui no chat vão, vão pegar algum momento e entender isso. Tá? Vou dar um exemplo. Estava ali no, no quarto, a minha esposa, a Fernanda, o Pedrinho e eu. Daqui a pouco, eu simplesmente sumi na percepção. Uhum. Não sei a questão de tempo que isso levou. Uhum. Eu me recordo que quando eu retornei, me dei por conta, eu olhei assim para o Pedrinho e eu pensei assim, caraca, eu tenho um filho. Nossa. E aí eu olhei para minha esposa e, e pensei assim, nossa, quanto tempo vocês estão aí já? <risos> então aí você come começa a ter uma percepção uhum. de que você adentrou em uma outra realidade, uhum. porque é diferente assim, de você se distrair, você está ah, lá, por exemplo, pensando alguma coisa e daqui a pouco você volta, tá no você cenário. Uhum. isso é uma coisa, mas lá não, lá você literalmente vai e daqui uhum. a pouco você retorna e não entende o que que aconteceu, o que que... você acessou uma outra realidade. Por isso que eu até falei, eu acredito que muitos que estão assistindo vão, vão ter essas percepções, uhum. só que o que, que acontece? Lembra aquela coisa de adaptação que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo uma, adapta, uma adapta, adaptação, tanto nessa navegação interdimensional, quanto também na nossa própria percepção. Uhum. Então, assim, por que, que eu digo que isso é uma realidade paralela que você acessa? Porque dentro dessa percepção, primeiro, você não tem uma percepção amplificada. Então, vem esses flashes, essas formas de você... Pronto, peraí. Então, tem uma, algumas coisas acontecendo, tá? E isso faz parte, vamos dizer, desse treinamento seu. Porque imagina, assim, dá um outro exemplo. Imagina que nós temos um flash solar amanhã. Um grande flash solar que coloca todo você se assusta, porque tinha uma percepção, você entra em uma outra percepção de, uhum. de realidade. Então, você precisa de uma adaptação primeiro. Daqui a pouco, aquilo já fica mais rotineiro. Quando você faz uma projeção e adentra em realidades paralelas, primeiramente, não vai ser consciente a lembrança. Sim. É igual sonho, só que ali você adentrou. Uhum. Então, você tem pequenas percepções. Daqui a pouco você já começa a fazer algumas projeções com lembranças. É. Então, é assim que você vai percebendo. Uh, vou dar um exemplo, assim, eu já tive adentradas, vamos dizer assim, em outras realidades, que eu me lembro, assim, do que uh, os seres que estavam ali estavam, tipo, uh, solicitando para que fosse feito, examinado, pensado... Que... Uhum. Então, começa a ter um pouco mais de clareza nisso. Uhum. E eu acredito que a gente faz, faça isso desde muito novo aqui. Só que a questão da percepção, ela começa a ir aumentando. Porque quando você navega por realidades paralelas, imagina assim, que eu preciso ir para uma realidade paralela agora. Tá? Eu preciso ancorar energia e frequência para isso. Uhum. E quando você volta vamos dizer, o Henrique volta 10 anos atrás, o que, que era o Henrique 10 anos atrás? Era um jovem lá que fazia a festa, que geralmente estava lá acabado, não Mentira, conseguia... Mentira, Henrique! <risos> Ou adentrava e não tinha percepção nenhuma. Então, assim, é. quando a gente vai, vai subindo isso tudo, vai... nós vamos ficando mais conscientes. E aí hum. também existe outra questão, que é o medo, e o travamento do processo pelo medo, pelo receio por uma série de coisas você se assusta, então trava assusta uhum. e trava, você sobe faz toda uma movimentação sobe, sobe a frequência mas quando chega, trava porque, ó, peraí, é desconhecido então uhum. isso tudo faz parte, no meu entendimento do aprimoramento para ir adentrando essas realidades paralelas, mas a, talvez a... a vamos dizer, a melhor notícia, seria que isso vai cada vez ficar mais comum, para a gente já é. ir se acostumando, porque nós já estamos fazendo isso com bastante Sim. frequência. E tem, tem também o um porquê eu trouxe essa, esse tema, é porque às vezes as pessoas não acreditam, ou têm dificuldade de acreditar que é possível a gente trocar a nossa realidade, né? Então, quando a gente sabe que isso é possível de ficar trocando realidades, a gente... A gente pensa, ok, se eu não estou gostando da minha realidade agora, então quer dizer que eu posso trocar de realidade? Pode. A partir do momento que a gente aprende a trocar também a nossa frequência, a nossa vibração, né? Então, se eu estou numa vida aqui que eu não estou satisfeita, o que, que é necessário eu mudar? Né? Qual é o pensamento que eu tenho que ter? Qual é a percepção que eu preciso ter? Para que a minha frequência pode, possa se elevar, para que eu mude a minha realidade. Então, é, isso que, é por isso que eu trouxe esse tema, porque tem muitas pessoas... É, que não acreditam que a gente realmente pode cocriar uma outra realidade, né? Então, o criar uma nova realidade é o mais interessante aqui do nosso tema. Ah, então, tá, eu não estou satisfeito com a minha vida, então vamos mudar, né? E saber que sim, é possível, desde que a gente aprenda a mudar a frequência, né? Isso, quando você pega e pensa, por exemplo, em emaranhamento quântico, uhum. tá, você... Você pensa que existe um emaranhamento energético ali sobre você. Uma forma talvez mais fácil da gente entender esse emaranhamento é com linhas de tempo. Uh, o pessoal está enxergando aqui, eu e a Kelly. Então imagina que, vou pegar eu aqui. Imagina que em cima de mim tem várias linhas de tempo, tá? que elas estão bem próximas delas se ativarem. Então, você tem um punhado de linhas de tempo que elas estão para tomarem forma. Uhum. É mais ou menos assim que a, gente, que a gente entenderia. Só que dentro daquele contexto que você está vivendo naquele momento, existe dentro desse emaranhamento outras linhas de tempo que elas são possíveis. Que elas uhum. também podem estar nesse afunilamento, nesse ápice de virarem a realidade. E aí entra muito essa questão de que umas pessoas, vamos dizer, o problema é igual, tá? Uhum. Vou pegar esse caso, o problema é igual para duas pessoas. Por que, que uma pessoa consegue rapidamente transformar aquilo, sair daquele enredo e estar numa outra, uma outra realidade com aquilo? E outra, a outra desse exemplo não, ela se emaranha mais ainda na problemática. É... Uhum. Justamente isso, o poder, vamos chamar isso assim de poder, que você mesmo está trazendo para o seu ser, de modificar esse emaranhamento de possibilidades, tá? fazendo-se ativar linhas de tempo, vamos chamar, vamos chamar assim, uhum. que seriam mais benéficas na saída daquela solução. Aí entra muito aquela questão de paradigma, que então, o professor Hélio Couto comenta bastante, é como se nós estivéssemos vivendo aqui com uma viseira, tá? Uhum. Onde, pelas experiências que você tem, crenças, todo o conjunto de coisas, uh, você enxerga estas possibilidades que estão dentro desse horizonte. Só que dentro desse emaranhamento que tem lá em cima, existem outras que você não está enxergando. E aí a gente começa... Uh, a soltar para o universo, fazer aquela movimentação. E a gente pensa assim, aconteceu um milagre comigo. Uhum. Porque dentro dessa linha que eu tinha de visão, isso não era possível. Então, assim, às vezes as pessoas têm, dando dando um exemplo, tem problemas financeiros. E elas não enxergam, ou preciso ganhar na loteria, ou uh, vai ter que vir alguém me doar dinheiro. Entende? Começa a ter uhum. aquele aquele aquela limitação aquela... né é uma limitação e você começa a soltar a agradecer rezar fazer enfim, uhum. o que você tem disponível naquele momento e daqui a pouco aquilo vem uma solução que não estava aqui dentro ela tá uhum. nesse leque Sim. é um paradigma que você não enxerga uhum. você não tá conseguindo enxergar aquilo naquele momento Parece um milagre, mas veio. Porque para Deus existem infinitas possibilidades. Sim, então, existem vários só caminhos. Que, só que quando você começa a trazer isso para a consciência, é, que você é um criador de realidades, uhum. você começa a tomar o poder disso. Bom, tudo bem, eu só enxergo aqui, mas tem outras que eu não estou enxergando, eu vou soltar para que isso venha, tome forma. Aí você uhum. começa a modificar as realidades, bem como a Karen diz. Mesmo que você não tenha consciência, mas que se você tem consciência que existem outras formas, é mais fácil dessas outras formas tomarem a forma. Então, Sim. não sei se deu para entender também, mas é mais ou menos assim que, que é o nosso entendimento aqui, dentro dos paradigmas, se chama isso de paradigma. Sim, esses paradigmas são, na verdade, por exemplo, aquilo que a gente já conhece, e que a gente acredita que vai ser sempre assim, por exemplo, tudo que acontece na nossa vida é como se fossem fotos, né, e, e elas vão ficando, uma série de fotos, aí vai da gente escolher em pegar uma foto do passado, colocar no presente e fazer com que ela se repita, ou a partir de agora, como a Gayon diz, né, a cada um terço de um milissegundo a gente tem a possibilidade de criar uma nova realidade, e aí, ao invés de eu pegar uma memória que eu já tenho do passado e trazer para o hoje para que se repita, não, eu vou a partir de agora escolher algo novo, porque são várias e infinitas possibilidades. Né? Então, é sempre uma escolha, uma escolha que eu junto com uma intenção para aquilo que eu quero alcançar. Então, eu sempre tenho a possibilidade de criar uma nova realidade ou ficar naquele, naquele que eu conheço, que, é os, que são os paradigmas e são as crenças. Então, o que, o que é mais fácil aqui? É mais fácil eu pegar tudo que eu aprendi de paradigma que me deixa numa situação em que eu não gosto, né? Eu reprogramo tudo isso, deixo de lado e falo, não, agora eu vou começar novo com outros hábitos, costumes, pensamentos e atitudes e formo uma outra realidade. Então, é por isso que é tão simples a gente trocar e criar a nossa realidade, quando a gente trabalha os paradigmas, né? É, o, vamos dizer assim, o poder, ele tá aí, tá aí em você. Agora... Sim. A questão é, tem muito a ver com confiança, tem muito a ver com amadurecimento que você coloca também, e principalmente uhum. nas liberações que você faz. Porque, às vezes, a gente tem memórias, a gente tem não só crenças, mas memórias, e uma série de outras coisas que, que, mesmo quando nós estamos, às vezes, num momento, assim, ah, vou colocar fé, vou agradecer, vou fazer. Mas existe lá dentro alguma coisa que ela ainda faz aquela limitação. Ela ainda vai jogar um medo, ela ainda vai jogar um, aquele uh, uh, que eu preciso ver para crer. Uhum. Tem Então, tem muito isso. E hoje eu até peguei, não estou com ele aqui. Eu até fui novamente lá comprar um aurímetro. Não sei se você conhece o que é o aurímetro. Uh, porque quando eu fazia os, os processos aqui de atendimento com as pessoas, quando elas vinham presencialmente, a gente falava, tudo é energia, você é energia. Uhum. E ficava sempre muito vago, porque, tá, só energia, ótimo, que bom. Mas com o aurímetro, a gente uh, conseguia medir esse campo da pessoa. Então você ia lá colocando pelo lado da pessoa, assim o aurímetro ele tem um sisteminha massa-mola ali, que ele vai empurrando, então você conseguia, vamos dizer, um campo bom era um palmo para cada lado ali da cabeça. Muitas vezes esse campo estava deslocado, sabe, aqui na câmera não vai pegar, estava para um lado, para o outro, você conseguia medir, então, eu dizia, a gente fazia um, um processo aqui, depois media novamente, ó, oh, viu como o campo agora ele ficou, isso é a sua energia, isso é o seu campo. Uhum. Tá, você não está vendo, mas está ali. Então, quando você começa a ter um pensamento quântico da coisa, quando você começa a perceber e entender a energia, uhum, vou dar um sim. exemplo assim: ah, eu gritei com uma pessoa ali embaixo, tá? Ela foi, então passou. Mas uhum. você gerou um movimento energético. Até alguém falou ali: é uma colapsar a função de onda, exatamente, colapsar a função de onda, gerou um movimento, colapsou a função de onda para aquele movimento de xingamento, tá? Uhum. O que que acontece? Essa energia está movimentada. Você precisa descolapsar ou colapsar uma energia contrária disso para voltar. Então, Sim. quando você começa a ter esse entendimento quântico, não que você andar por aí pensando toda hora que está colapsando coisa, não é isso? <risos> Mas você ter consciência de que todos os seus atos, de que tudo que você faz no dia ele tem uma movimentação energética, uma contrarresposta para aquela movimentação, aí você começa a virar um co-criador. Porque aí uhum. está o primeiro passo da consciência. Uhum. Pronto. Eu estou com essa problemática, vamos dizer assim, uhum. e eu tenho várias formas de resolver ela. Mais harmônicas do que essas que eu estou... Aí não é que você joga para o universo e deixa lá. Não, vou deixar o universo trabalhar para mim. Não é isso. Você faz uma movimentação energética que abre outras possibilidades. Hum. E também porque a gente não joga para o universo... <risos> Porque o universo todo está dentro da gente, né? Eu lembro que quando, uh, quando eles me mostraram lá, todos, eles me mostraram todos os multi de forma bem pequenininha, e foi muito engraçado, eu vi os, os universos de forma pequenininha, e todos os, tudo, que, tudo que havia nos universos, e antes de eu voltar para o meu corpo, né, naquela experiência na floresta, eu lembro que eles falaram assim, ó, e tudo isso é você, e a hora que eles falaram tudo isso é você, eles me empurraram tudo aquilo que eu estava vendo e percebendo dentro de mim e o meu corpo meio que foi para trás assim eu sabe que eu sentia que nossa todo universo sou eu né sou eu e aí eles me fizeram voltar e eu voltei realmente com, com aquela eu sou o universo né e, então eu venho para cá agora eu, eu sei que eu não preciso deixar com que o universo trabalhe porque se eu sou o próprio universo eu preciso fazer as escolhas conscientes e perceber que ok, tá tudo dentro de mim, então eu vou trabalhar agora a minha frequência para que as coisas se materializem se cristalizem da maneira que tem que ser né, então e a gente foca naquilo que a gente vai alcançar o que, que a gente quer alcançar? A paz aqui nós queremos alcançar o amor, uma, uma terra de amor então vamos vibrar no amor então são as, eu não sou muito de, de complicar muito, eu sou mais eu falo mais a linguagem de uma criança né, aquilo que eu quero ver fora primeiro tem que ser dentro então, se eu quero amor lá fora, então primeiro eu tenho que ser o amor. Se eu quero a paz lá fora, primeiro eu tenho que ser a paz. Porque eu sou o próprio universo, lá fora é um holograma, né? De, de mim mesmo. Uma pessoa que é, é, escreveu no comentário, eu não sei mais onde está, mas ela falou assim, o interessante seria a gente explicar o que é realidade primeiro. <risos> yeah. Antes de falar de criar de realidades. Criar realidades, né? Yeah. Então, assim, a claro. realidade para mim lá fora não é realidade. Aquilo lá tudo é um holograma que está lá fora, né? Exato, mas olha só, agora me veio um outro insight aqui de como a gente, às vezes, acessa realidades paralelas e não percebe. Uhum. Uh, vamos dizer que você está tendo alguma movimentação na sua vida. E aí entra a criação, né? Você está, sei lá, uh, pensando alguma coisa, querendo fazer alguma movimentação. E, então, você começa esse processo de criação, mesmo que inconsciente, tá? bem claro isso, mesmo que inconsciente. E daqui a pouco você projeta a consciência tá? para uma dimensão superior. Aquilo que a gente falou, você está vendo lá daquele andar de cima. E aí você, sei lá, visualizou, sonhou, uh, esteve lá, mas tem uma, uma, uma vaga lembrança, né? uh, dando um exemplo assim, de uma casa. Uhum. Uma casa. E depois passou um tempo, tá? porque aqui o tempo é bem diferente, você foi em algum lugar e viu aquela casa. Você diz, nossa, essa casa eu vi? Ou dá aquele déjà vu, né? Como essa casa que eu já vi, ela é essa casa que eu queria morar, é essa casa que eu queria... Então, aí você entende essa projeção de consciência, subida né, da consciência, é, é. onde você adentra essa outra realidade, ela ainda não existiu aqui, uhum. mundo, nesse contexto, tá? mas aí você daqui a pouco se depara com ela aqui, tomando uma forma, uhum. isso é de tempo, colapsando, né, são entrando num afunilamento. Uh, então, seguidamente na vida, a gente tem isso. Aí entra esse episódio que eu contei lá no início da bicicleta, como uhum. que eu vejo ele lá e depois eu vejo ele aqui de novo, repetindo o movimento? Uhum. E será que é a mesma que pessoa? Que ele estava comendo uma coisa, eu não uhum. me lembro, mas tava... era exatamente a mesma movimentação que ele fez lá e depois fez um pouquinho mais para cima. Igual. Uhum. Então, aí a gente começa, lógico, naquele primeiro momento, a pensar sincero. Eu, eu vou ser bem sincero com você, Karen, com todo o pessoal. Eu várias vezes na minha vida... Eu já pensei assim, será que eu não estou ficando esquizofrênico? <risos> Porque é tanta doideira, assim, dessas coisas é, que é verdade, é verdade. no dia a dia, que é. só tem duas explicações. Tá? Ou eu estou ficando completamente louco. Inclusive, teve uma fase que eu fiz um tratamento com uma psicóloga, né? Eu acho que eu, essa história até eu já contei. Uh, e, e aí, essa psicóloga falou assim, tá Henrique, mas o que, que te perturba? Ela disse: o que te Porque você falou aqui, uh, você falou aqui que que estava pensando em desistir de tudo. Por que? isso? Aí eu falei para ela assim: Não é que sei lá, às vezes eu acho que eu estou ficando louco. disse para ela que eu acho que essas coisas, sei lá, parece, às vezes eu acho que eu estou ficando louco e que nada disso existe e que eu posso estar ali enganando as pessoas. Uhum. se eu estou enganando as pessoas um dia eu vou ter que responder, pagar por isso uhum. e ela ela era uma psicóloga que também é dessa área, trabalha com os arcturianos e tudo mais ela respondeu para mim o seguinte Henrique, imagina que nada disso exista mesmo que é tudo criação sua quem vai te cobrar essas coisas? entendeu? Uhum. então vem lá de dentro da da Existe é. uma sensação uhum. que existe algo maior. Não é uma sensação, uhum. existe uma certeza, existe um... Entende? Aí você começa a voltar para, vamos dizer, para as frequências de alinhamento onde você entende esses processos. Onde uhum. a sua alma responde, o seu coração ele, ele traz a informação real. Mas eu acredito que todo mundo já teve isso algum dia, né? Assim, nossa, ah, claro. eu tô, uh, <risos> Será que eu não estou ficando louco? Eu até pensar assim, nossa, um dia imagina o Pedrinho mais velho e o pai dele internado lá. Por... <risos> então, <risos> então uh, todas essas coisas passam na nossa cabeça e a gente vai tentando entender tudo que, tudo que vai acontecendo também. Mas quando a gente está mais centrado, está realmente conectado, a gente entende essas coisas, o que realmente são. Sim, com certeza. Ah, eu também, né? Imagina todas essas, essas histórias aí que eu tenho. Eu, às vezes eu me pego e falo assim, caramba, que hora cara, é tanta loucura que você não tem como ficar contando para todo mundo. É igual as, as projeções astrais. Agora eu comecei a contar, Henrique, porque as minhas projeções astrais sempre foram assim tão bizarras. Imagina fazer trabalho na malha magnética, né? <risos> então, assim, quem me, quem me convenceu de, de ficar contando essas coisas foi o, foi o Pava, na verdade, mas... É, às vezes eu me paro e falo, caramba, mas que coisa maluca é tudo isso, né? A gente, a gente vê cada coisa, por exemplo, assim, quando... É, antes eu começar a trabalhar na malha magnética, eu fui levada para um treino em janeiro de 2022. E esse treino foi lá na Rússia. E foi tão engraçado você falar assim da, de subindo, né? De subindo os degraus para ver por uma outra perspectiva, porque foi exatamente assim. Primeiro eles me levaram para a rua e lá na rua eu tive que andar no meio das pessoas gritando em desespero, eu via criança correndo do meu lado, assim, e eu ficava olhando aquele desespero, e militares andando, e de repente, eles me levaram para cima de um prédio, eu via a mesma cena, só que aí eu estava num, num terceiro andar, de vidro, e eu olhava aquilo, eu escutava indo barulho, mas eu já não estava mais na rua. De repente, eu estava lá em cima, do, do, do, no topo, onde eu via a mesma cena, de cima, mas eu já não escutava mais nada. Tipo assim, você só está vendo, mas você já não faz mais parte de tudo isso, agora vamos começar o seu treino. Então, quando a gente vai mudando de realidades paralelas, é como se estamos, sim, no mesmo lugar, vendo as mesmas coisas, percebendo as mesmas coisas, só que a gente já tem aquela, aquela proteção, é como se tivessem várias camadas de vidros né, entre uma realidade e outra, você percebe o que está acontecendo, mas você não escuta mais, e você não sente mais aquela, você não entra mais no drama do que está acontecendo. Então, a minha realidade, por exemplo, é essa, Henrique. Eu vejo tudo o que está acontecendo no mundo, quando as pessoas me falam, né porque eu não acompanho o noticiário, eu percebo todas as coisas. Eu sinto a compaixão, mas eu já estou em, em um lugar, em um mundo, em uma realidade, onde eu não, não entro mais no drama porque eu já compreendi os processos, entende? Então é como se eu estivesse dentro de um, de um lugar com várias camadas de vidro, onde eu vejo, e a emoção do que está acontecendo lá não chega mais em mim. Não chega isso. mais, porque sabe? Você tratou, né? O, vamos dizer assim, você subiu a sua frequência, uh, aquela parte que vem do corpo emocional lá, ela já não é tão influente não. Né, nesse aspecto. Não. E a gente até fez uma live uma vez, que eu falando isso, que a percepção das pessoas... Uhum. Estão na sua volta, é como se você ficou frio. Sim, é isso se, mesmo. Se, se você se envolveu de uma frieza. Eu lembro até uma vez que eu que a minha mãe ela falou assim, você precisa fazer uma constelação familiar. E aí eu fui lá, fiz a constelação, e quando eu voltei, ela mesmo pagou para mim fazer. Quando voltei, ela perguntou, ah, e aí, como é que foi? Eu falei, não, foi bem legal. E qual era o problema? Eu falei, não, o problema era você, eu disse. <risos> E até hoje ela diz para mim assim que depois daquilo eu fiquei muito mais frio. Uhum. Só que na verdade não é. Você tem um vai começa a ter uma outra visão das coisas. Sim. Por Sim. exemplo, uh, num, num andar assim mais comum, vamos dizer, o que, que acontece com as pessoas? Tá? Trazendo aqui assim uma visão geral, uh, você vê as outras pessoas tendo os problemas dela delas. Uhum. E você emana pena para elas. Uhum. A energia da pena, além de você se conectar com aquele campo dela, de você sentir tudo que ela sente, tudo, mas ela amplifica a problemática uhum. da pessoa. No sentido que você está emanando pena. Quando você consegue ter uma percepção já mais amplificada de tudo, isso que você estava falando, mais, com mais consciência, você não emana pena. Você isso. emana compaixão, compaixão é que é totalmente diferente. Aí é, você, é o amor mesmo, né? Exatamente, você emana amor porque você entende que ela está passando por algum processo, por alguma situação, que nós estamos aqui numa escola de evolução. E mais do que isso, você emana essa compaixão e você analisa dentro de si de que forma você consegue ser útil dentro dessa situação. Se você não consegue ser útil, você abençoa a situação para que a pessoa siga. Isso. Se você consegue ser útil, você analisa assim, o que, que eu consigo, posso fazer? A diferença dentro da nossa cabeça seria mais ou menos assim, tá? A Karen tem um problema. Eu tenho pena da Karen. Aquela informação entrou na minha cabeça e uhum. ela fica ali, rodando, com vários sentimentos. Uhum. Que, ou Sim. seja, é como se eu entro no mesmo campo... De claro. sofrimento que a Karen tem, inclusive às vezes podendo entrelaçar esse campo. E não é nenhuma contribuição positiva, né? Exatamente, aquilo fica uhum. ali, tá? Em você, e você começa a ter pensamentos, você começa, sabe, uma série de coisas. A compaixão não, entrou a problemática, uhum. dá aquela moldagem, tem como auxiliar? Então eu vou fazer isso. Não tem como auxiliar? Sai. Uhum. Você passa Isso. a não trazer para dentro do seu campo os problemas do mundo, que não são seus. Não Por exemplo, disso. tem um problema lá, não sei onde. Posso emanar energias, posso fazer uma série... Eu tenho um raio onde eu consigo resolver aquela problema. Então, é mais ou menos assim o nosso entendimento aqui com essas situações. Uhum. E, gente, como que é a percepção quando você sobe? E aí fica muito mais fácil de você criar uma outra realidade. E por Nossa, isso que que até eu sempre dizia assim, Karen, vamos lá, uh, meia hora que eu conversar com você e você me contar os seus problemas, né, você conta todos os seus problemas, não dá nem meia hora, eu tenho a solução para todos eles. Eu só não tenho para os meus. Uhum. Porque é muito fácil você analisar e trazer um monte de soluções. Uhum. Então, por isso que esse olhar compassivo, de compaixão, ele traz uma outra movimentação do que nós estávamos falando antes, daquela movimentação de energia que você sim. faz. Sim, sim. Mas é isso, é porque as pessoas sempre vêm, porque como eu faço as lives, eles querem que eu comente das catástrofes que estão acontecendo, para que a gente possa ajudar, né? E aí eu falo, gente, a gente precisa ter compaixão, mas não entrar no drama, né? Aí vem aquela coisa, meu Deus, você foi para a floresta, teve a morte emocional, voltou totalmente sem sentimentos, <risos> né? Como você ficou fria? Pelo contrário, quando a gente não envolve os sentimentos em tudo que está acontecendo no mundo, aí que a gente é uma contribuição positiva. Porque aí a gente vai só com o amor, a compaixão, o amor, é o amor que vai ajudar, né? Agora, está acontecendo, não sei o que lá na África, que me falaram ontem, comenta disso, eu falo, gente, sabe a melhor maneira para eu ajudar a África agora? Não sei o que está acontecendo porque eu não li, é eu fechar meus olhos, ir para dentro e cuidar, de mim, por quê? Porque eu sei que a África também tá dentro de mim se eu sou todo o universo, não é melhor não é mais fácil eu fechar os olhos e cuidar aqui do meu interior né, é a maneira que eu tenho para ajudar, então é assim que eu vou emanar amor, agora se eu ficar com dó, se eu ficar tentando adentrar no drama e querer saber quantas pessoas morreram, o que aconteceu eu não vou ser contribuição nenhuma, pelo contrário eu vou entrar na frequência deles e vou ser mais uma pessoa que vai ajudar em uma Frequência negativa, né, ao invés de criar o amor ali, que, que é aceitar o processo, compreender, né, e ser uma contribuição. Então, isso também é criar uma outra realidade. A gente viver nessa, nessa realidade de paz, de amor, né, que as pessoas falam, nossa, que é só a vida, caramba, é só paz, é só riso, é só amor. Eu falo, é possível vocês criarem isso também na vida de vocês, é só vocês não se distraírem com as coisas lá de fora. Não se distraiam, foquem apenas no coração de vocês, naquilo que importa, é o amor que importa. Se estamos aqui para manifestar o amor, então precisamos focar primeiro naquilo que somos, né? Que é, nós temos a fonte de amor conosco, só que primeiro precisamos acessá-lo, só conseguimos acessar, se não nos distrairmos lá fora, né, Rick? Tem uma outra coisa que talvez seja bem interessante da gente colocar junto aqui, que é essa questão dos seres, Galácticos, uhum. sempre tá comentando sobre isso. A gente fala assim: ah, eles, uh, eles têm um, um, eles são mais sérios, assim. Eles não ficam rindo. Ele é como se muitas vezes eles não têm, assim, uma expressão igual a gente aqui, de demonstrar você. Então, quando você chega assim num lugar, você encontra uma pessoa, ela olha para você e sorrida, e aqueles campos, né? Eles vamos dizer assim: eles se se, uh, se cumprimentam vamos dizer assim, e você já se sente aconchegado ali porque teve isso. Quando a gente consegue ter acesso, assim visualizar, uh, conectar com esses seres, a gente vê assim, tá, mas não tem uma reação igual. Porque eles já têm uma, uma, uma outra forma no seu sistema mental, emocional, que é diferente. Totalmente. É como se isso que a gente estava falando ali de compaixão, de pena, tudo mais já não tem isso. Já não tem quando eles olham para a gente aqui. Eles sabem que a gente tá num, num, num aprendizado que a gente tá aqui com pouca consciência com tudo isso. Então, uh, eu lembro até aquela vez conversando na, na live que a gente fez com o Neva. Que a Neva, a Neva comentou lá: tá, uh, tava lá triste, reclamando, chorando. E daí chegou o mentor e perguntou: tá chorando por quê? E sabe que o pessoal falou mal de mim lá, mas só por isso? E aí falou não, então vamos lá trabalhar, entende? vamos trabalhar, esse é o seu <risos> problema. entende Então, é. É, é mais ou menos assim que a gente vai tendo um entendimento, não é questão que elas, as pessoas perdem os sentimentos, perdem as coisas, é uma, um outro olhar. Uma é um forma. outro tipo de amar, na verdade é o amor. É, é o genuíno, né, é aquele amor sem sentimentos, é o puro amor, e o puro amor ele não, não faz drama, <risos> o puro amor ele só sabe amar sem julgamento, sem definição, ele só, só ama só, eu sei que um, a Gaillon, a Gaillon é puro amor, né, só que é um amor tão diferente, Henrique. é um amor assim, é um amor muito direto, tá? é aquele amor que não fica contando historinha e não romantiza, a Gaillon não romantiza nada, quando ele fala é Assim, ó, bem direto mesmo. Então, as pessoas sabem que quando eu mudo ó, o meu olhar, eu mudo a minha forma de falar, e às vezes eu sou bem séria quando eu tô explicando uma coisa, e aí eu, eu, eu tenho que lembrar de você às vezes, porque quando, quando a Gayon fala, ele é sério também, né? E, mas ele fala com tanto amor, a Gayon, é com tanto amor, mas é uma coisa assim mais... sem romantismo, sem brincadeira, é bem direto, e é isso que as pessoas precisam compreender, o amor não precisa ter os sentimentos, porque... Os sentimentos, foi isso que eles me ensinaram, o amor são as ferramentas, habilidades da alma. É a maneira como ela se expressa através de nós, né? Agora, os sentimentos já é ferramenta do ego. Ferramenta totalmente do ego, ele vai usar os sentimentos para que a gente fique totalmente confuso por aqui, né? E é isso que atrapalha tanto a vida das pessoas. Por exemplo, a raiva, a, raiva, a gente pode sentir a emoção raiva. É uma emoção. Só que eu não posso deixar com que essa raiva vire um sentimento. Porque se a raiva virar um sentimento, vira mágoa. Depois vira um ressentimento. E quando você vê, você já está há um ano sentindo aquela raiva. Virou sentimento que acoplou no seu campo vibracional ali como uma entidade e vai te acompanhar por muito tempo, né? E se aquilo ficar te acompanhando como um peso, vai também formar a sua vida, a sua realidade. Então, quando a gente aprende a separar emoção de sentimento né? Fique mais na emoção do amor O amor que é a base de todas as emoções Fica no amor E não deixa com que os sentimentos venham atrapalhar A vida fica mais leve A vida fica bem mais harmônica E é isso que, o que aconteceu comigo né? Eu tive que voltar Sem todos aqueles sentimentos no meu campo E aí ficou mais fácil mesmo De, de viver aqui Isso, o que eu ia comentar só É que assim, eu, eu e a Karen A gente está fazendo uma live no canal da Karen Estamos ao vivo. Porém, nós okay. estamos transmitindo nos dois, nos dois uh, canais. E uh, eu não sei no chat se... Eu acho que aparece no seu canal o chat das pessoas que estão vendo por lá. E no meu canal o outro. Mas aqui para mim está aparecendo tudo. Não, então, aparece tudo, tudo mesmo. É para <risos> gente, mas não para eles. Então, assim, tem ah. um chat que ele está super divertido. E tem outro chat ali que, que já está tentando... Uh, eu acho que, que as pessoas não veem toda essa conversa como a gente vê. Mas o que eu queria era, era comentar aqui, tem uma pergunta aqui do Flávio. Tá? Uh, ele coloca assim, ó, a nossa cultura, não sei se aparece para todo mundo. Tá? A nossa cultura nos obriga a ser o inverso do que vocês estão falando. Exatamente, tá? exatamente. E a gente poderia dizer que hoje você ter um sucesso, vamos dizer assim, como pessoa, como alma, como ser, é exatamente você conseguir quebrar essa, esses paradigmas, ou uhum. essas crenças, ou essas coisas. Uh, eu lembro que eu estava conversando com umas pessoas, não vou citar quem é, porque sempre, no fim, sempre são pessoas da minha família, às vezes eles não gostam. Muito, só... Cuidado. Mas, eu cheguei um dia e comentei com eles assim, olha só, isso que, que vocês vivem e da forma como vocês vivem, acaba sendo um sistema de cobrança, é um sistema de criação. E até eu cheguei a comentar um dia que, assim, eu tenho dois irmãos, tá? um deles tem 33 anos, eu sou mais velho, tem 36, tem de 33 e o outro tem... 20, 25, 24, 25. O uhum. que, que acontece? Nós três temos formas diferentes de ver a vida. Mas nós somos criados dentro dos mesmos paradigmas. Sim. Uhum. Só em épocas um pouquinho diferentes. Uhum. Um pouco diferentes. Aí você tenta imaginar. Uh, que nós, então, tivemos, vamos dizer, mesmas oportunidades, mesmas coisas ali, e somos muito diferentes já nesse sistema de crenças, já em tudo uhum. isso, até porque os meus irmãos, a maioria das vezes, eles me acham loucos. loucos. sério Mas, enfim. É. Uh, O nome do grupo da família é Sobreviventes a mim, só vai trocando o ano sempre lá. Então, é, é só para... Pra... <risos> Agora, você imagina isso quando são contextos a gente está falando dentro da mesma família. Dentro da mesma família, é. Uhum. Imagina isso, separado. Sim. Uma pessoa que cresceu lá numa outra ponta do país. Uhum. Uma pessoa que cresceu numa outra realidade. Para você chegar aqui, mais ou menos, onde nós estamos aqui, que todo mundo aqui está buscando esses assuntos, acredito eu, quem está assistindo esses vídeos, onde você busca uma subida da consciência. Onde você busca enxergar isso diferente. Trazer uhum. diferente. Por quê? Por isso que eu falei lá atrás, quando eu estou lá dentro da minha família, isso é esquisito para eles. Eu reagir uhum. daquelas formas. Com certeza. Eu ter aquelas reações onde eu não tenho pena. Eu daí eu não tenho pena de você. Mas eu falei para o meu irmão. O uhum. meu irmão falou assim: por que você não conta as coisas para uh, a gente? Uhum. Alguns, os problemas que eu tinha. Eu não, não conto, porque vocês vão ter pena Deve ser aumentar o problema. Hum. <risos> e aí eu falei e aí então você vai uh, entendendo diferente Então é uma quebra que se faz é uma ruptura dentro desse sistema dentro sobreviventes é o Henrique 2023, é exatamente assim que está o nome, só que em vez de Henrique ainda está o meu apelido né, no, no grupinho lá então, <risos> então você vê que não é fácil você, vamos dizer se colocar dentro do mundo, dentro de tudo isso. Por isso que a gente, muitas vezes, acha que está ficando louco. Só que, na verdade, quando a gente vai analisar tudo isso, quem realmente está ou não está? Quem está uhum. certo? Quem está errado? Quem está louco? Quem... São padrões. E, geralmente, quem está buscando o seu autoconhecimento, a expansão, expansão da consciência, vai ter que quebrar esses padrões. Sim, poder fazer isso. É rupturas. É isso Sim. mesmo que a gente está fazendo. É, isso tudo é uma escolha, né, é uma escolha do que você quer alcançar, e, e sempre perceber, as frequências do planeta Terra estão aumentando, a, a vibração está aumentando, você quer acompanhar, então é necessário algumas mudanças, é necessário algumas quebras de paradigmas, é necessário outras percepções, né, Para que você acompanhe, agora tem aquelas pessoas que falam, não, tá, tá tudo bem, eu vou continuar da mesma maneira, só que essas pessoas que não querem acompanhar a nova frequência do planeta Terra, elas vão sentir alguns sintomas aí que são meio desconfortáveis, não é? Ela vai ficar numa realidade ali que hum, não está mais, tá mais combinando aqui com a, com a nova frequência, né? E eu estou tô, eu tô percebendo tudo isso, as pessoas que estão vindo e as pessoas que não estão vindo, e aquelas que não estão vindo, tá sentindo um desconforto, assim, que elas não estão aguentando, então, é esse, na verdade, é esse um pouquinho do perigo que tá acontecendo agora, né, da, da, desse desconforto, que as pessoas estão começando a pirar, aí tá começando a procurar psiquiatra, e tá entrando em depressão, então, é tudo uma escolha, você quer uh, continuar na vida que você tá, de, com esse desconforto, ou será que você quer acompanhar a frequência do, da nova Terra, né, que está aumentando, e você vai ter que fazer algumas mudanças? Sim, vai ter que fazer umas mudanças. Às vezes, umas mudanças que, que a, a, a primeira vista não é muito legal, que é a alimentação, é a forma de pensar, são as atitudes, né? Henrique, você está dando risada do quê? Do chat? Eu tô, não, eu estou dando risada porque eu estou lembrando de uma outra situação. <risos> eu pensei na, que você tá estava olhando assim, o chat. Eu estava vendo com a quantidade de pessoas que também estão dizendo que, são, uh, que se sentem as doidas. Mas eu vou contar um segredo. <risos> uh, geralmente, nós somos mesmo mesmos vistos como os doidos da família como... porque você está fazendo um movimento diferente. Então, automaticamente, você é o doido. Tá? Só que tem um detalhe, na verdade, eles não te acham doido. Sabe por quê? Por quê? Vou dar o um exemplo da minha mãe. Uh, a minha mãe, quando tem um problema lá, às vezes ela diz assim, viu, você podia falar lá com o seu irmão. E eu pergunto, tá, mas por que eu? Ela diz, não, porque você é mais centrado. Disse, ah, mas então eu não sou mais doido. Entende? Como eles uhum. têm uma... Uma percepção <risos> diferente. É. Então, então uh, parece ou eles gostam de, de ter essa percepção, mas no fundo eu acredito que eles não têm essa percepção. E também porque eles tudo têm. na sua vida funciona, né? Tá tudo funcionando, não tá? Porque assim Sim. as pessoas me acham doidas, mas elas, ok, mas na vida da Kelly tudo funciona. Né? Então, é, a doidice verdade, dela dá certo. É, eles, eles pensam assim, como que... Tá, mas como é que ele faz essas coisas? Como que tem isso? Como que tem aquilo? Daí eles vêm perguntar, né? Viu? Como que... Então, é mais ou menos assim. E, e inclusive, eu já disse, né, para eles, só comentando o mm. que, que eu disse para eles esses dias, né? O, eu sei exatamente quem, quem olha e quem não olha minhas lives lá da minha família, porque eu cito eles seguidamente e... Quem olha, me manda mensagem, depois. <risos> uhum. ai, ai. É, porque assim, é... bom, apesar que família, o que, que eu posso falar? Acho que a única família que eu tenho que me segue é minha mãe e minha irmã. Minha família é enorme, Henrique, minha família é enorme. Imagina, meu pai com 12 irmãos, minha mãe com 10 irmãos, eu tenho não sei quantos primos, eu nem conheço todos os primos, mas assim não me seguem, <risos> me acham todo mundo um, um bando de, uh, de doido assim, com os meus pensamentos, então as únicas pessoas que me seguem é minha mãe e minha irmã. Só que eles estão acompanhando que sim, a minha vida funciona, né? tá, tudo, tá tudo redondinho comigo, que eu sou feliz, só que ninguém tem a coragem de, de seguir a vida que eu tenho, sabe? É muita loucura para eles. Então tá tudo certo, é assim, cada um faz a sua escolha, cada um cria a sua realidade, e eu e o Henrique, na verdade, nós estamos aqui para inspirar. Nós inspiramos né, as pessoas a terem mais facilidade na vida, a terem mais paz, a, a conseguirem criar, co-criar uma nova realidade que, que vai ser uma contribuição para o planeta Terra, vai ser uma contribuição para todo o universo. É isso que nós estamos fazendo aqui, né? Inspirando as pessoas a serem contribuições positivas. Então, somos loucos, mas somos loucos do bem. Imagine quando. quando, Porque, assim, o pessoal do seu canal, talvez alguns não me conheçam, né? Mas quando eu, eu me formei, né? Por formação, eu sou engenheiro. E trabalhei 10 anos na minha profissão. E aí, simplesmente, eu cheguei e falei para. Mas eu não fui perguntar o que eles achavam. Eu fiz é. uma comunicação, pessoal. Eu estou saindo lá do meu trabalho e agora eu vou trabalhar com a espiritualidade. Imagina, né? Então, assim, a gente sabe o impacto que isso teve. Eu sei que se reuniam nos cantos falando coisas, entende? E, e hoje a gente vê que eles também buscam fazer as suas transformações, buscam fazer. Nós estamos fazendo, eu digo nós, eu estou fazendo ainda também muitas transformações todos os dias. Todos os dias tem coisas... Porque às vezes as pessoas também pensam, ah, vocês estão fazendo lives aí? Uh, são pessoas que já fizeram essas coisas? Algumas sim, mas a maioria nós estamos fazendo também. Então, uh, dentro disso, uh, as pessoas sempre perguntam para mim, o que, que eu devo fazer para as pessoas lá em casa? Elas uhum. entenderem, elas não têm interesse nisso, elas não querem saber. Exemplo, porque... Não adianta. Sabe aquela coisa, você quer enfiar uma teoria, quer colocar... Não uma... funciona. A não vai. Ela, às não. vezes ela até quer, é, mas ela não vai só porque você tá falando para ela daqui. Sim, sim, verdade. Agora, se você der um exemplo, um exemplo, mas não ir lá dizer um exemplo. Você um... ser o exemplo, você ser o exemplo. Isso. Com a sua isso. própria vida. Eu acho que é a melhor coisa, né? Aí muda. Começa a gerar o um interesse lá. Opa, peraí. Uhum. Preciso também ter entender dessas loucuras né? preciso também uh, saber o que que tá acontecendo não, tipo assim, alguma é, coisa de certo ele tá fazendo, né é, Assim, eles veem você assim, não, mas ele tá melhor uhum. ele ficou completamente mais louco mas <risos> parece muito bem <risos> tá em paz né? tá em paz, as coisas estão funcionando super bem né? eu também preciso ser louco, né, pra ficar assim uhum. Então, é, é mais ou menos assim a, a percepção que eu tenho de, dessa fase. Não está não, não nada errado. Cada um Sim. tem o seu tempo. Sim, cada um está na sua própria realidade, né? É, o, na velocidade de Deus. Porque você querer incutir coisas é pior. Pior. Aí mesmo que a pessoa não vai. E até porque cada um tem a sua própria uh, realidade, verdade, que ela vai buscar por si só. Não adianta lá eu querer e dizer. Eu estava vendo o pessoal comentar sobre ciborgue. E dizer, oh, a Karen é uma ciborgue. Eles me chamam de ciborgue, Henrique. Agora eu, tô, eu tenho que ficar aguentando isso, que eu sou ciborgue. <risos> e eles ficam procurando falha em mim, você acredita? Do que, é, do que a pessoa. Então é, é nessa forma que, que a gente vai sendo, um, vamos dizer, um exemplo, né? às vezes, exemplo também não, não, ninguém ninguém está aqui sendo perfeito às vezes é um exemplo também <risos> que eles não querem ó isso eu não não quero fazer <risos> então então ai, mas de alguma forma eles vão acabar uh, vai acabar que eles vão ter um interesse nessas coisas que você vivencia né? nem todas sim. mas <risos> alguns ai não eu estou procurando aqui uma pergunta da Cristina deixa eu ver se eu acho de novo Cristina Deixa eu ver se eu acho. Você está dando bastante risada aqui com a gente. E isso também é super importante, tá? porque alegria, rir e tudo mais, também são, são uh, movimentações de cura que a gente faz. Você até fala bastante do risoval. <risos> é. e... Aqui no meu chat, todo mundo toma risoval, Rick. É, e você vê que até o processo da criação ele é perfeito. Porque uhum. quando você faz o bem, quando você faz... Vamos dizer, você foi lá ajudou uma pessoa. Uhum. Tá? E você se sente bem, o seu corpo produz hormônios naquilo. Quando você ri, produz hormônios naquilo. Então, uhum. você vê que ela é perfeita a máquina também. Quando você coloca uh, vibrações de baixo calão, vamos chamar assim, o que que produz? Entendeu? Então, é as uhum. trocas que você faz com o universo sempre. A gente volta lá pro início. Tudo é energia. É. Você ajuda uma pessoa? Sim pensar em receber nada em troca e ver aquela pessoa bem, que hormônios o seu ser produz? Aqui pensando no corpo físico, é tudo assim. Com certeza. É Olha, eu achei aqui a pergunta da Cristina. Ó. Tento mudar, mas para não ficar para trás, mas não está funcionando muito. Alguma dica? Quer responder aí? Eu não entendi o ficar para trás. Do, no, você não, é que a Terra está aumentando a sua frequência, né? E eu estava comentando de que é uma escolha das pessoas irem ou ficarem, né? Sim, mas essa questão de ficar para trás. Tá? Eu vou fazer que nem o Juan, talvez algumas pessoas conheçam o Juan, Manuel Jordan, que é o canalizador da Tameana, que é a técnica hum. dos plédios. O Juan ele tem um, um, um. Ele sempre diz que ele não responde perguntas. Ele faz outra pergunta. Porque uhum. quando faz outra pergunta, abre. Sim, o é verdade. Então, eu vou fazer para a Cristina uma pergunta. tá? Uh, o porquê você acha que não está funcionando? Porque, às vezes, é uma questão de percepção. Porque, às vezes, você pode estar fazendo grandes movimentações. Mas, talvez, seja só a sua percepção. Então, uhum. vou deixar essa pergunta... O que leva você a achar que está ficando para trás? Uhum. É. Ou até quando você analisa o universo das pessoas, não aqui onde nós estamos, todos estamos, quando você analisa: uhum. por que você acha que está ficando para trás? Porque é. talvez você não esteja. Eu não quero responder a pergunta. Uhum. Essas perguntas para você fazer, para você mesmo. É. E também a gente né, precisa ver isso não como uma corrida, né? <risos> a gente não está ah, aqui uma competição, é perdedores. cada um realmente não, não existe perdedores, né? Uh, e cada um realmente está no seu processo, no seu tempo, no seu tempo correto, está tudo sempre perfeito, né? Não existe, ai, ah, eu estou ficando para trás. É simplesmente cada um no seu tempo. E é uma escolha, é uma escolha, eu quero criar adentrar uma nova realidade eu quero ou eu não quero eu tô feliz do jeito que tá a minha vida tá tudo bem eu tô perfeito essa é a pergunta que a gente tem que fazer todo dia né agora se você fala não eu realmente gostaria de estar com uma vida mais em paz mais cheia de harmonia gostaria de ter uma independência financeira que talvez seria muito bom para poder viajar Ah, então então tá então você já tem ali um objetivo tem uma vontade então você pode criar ali uma nova realidade. Adentrar né, uma, nova, uma nova realidade através da sua frequência e vibração. E aí entra os treinos, né, dos, os treinos diários, que é o vigiar e orar o tempo todo. Vigiar e orar o quê? É, é ficar rezando? É ficar de joelho? Não, é observar, é ficar totalmente presente no aqui e agora. O vigiar e orar não é nada mais nada mesmo do que ficar presente. Se eu estou presente no aqui e agora, criando sempre no agora, eu posso ter certeza que se meu agora está feliz, o meu amanhã também vai ser feliz. Né? Então é, esse é o segredo de criar uma realidade que nos agrada, é ficar sempre no aqui e agora, em paz, em harmonia, e saber que aqui e agora eu sempre tenho tudo, e basta porque eu sou plena, eu sou o amor, e o amor não sente falta de nada. O amor, ele só sempre se multiplica, ele se doa, e quanto mais ele se doa, mas eu sou abundante de amor, né? Então, é o aqui e o agora. Ninguém está fora do tempo, ninguém está atrasado, está todo mundo na hora certa com o seu próprio mundo, com o seu próprio processo, né? Tem uma, uma coisa que eu gosto bastante, assim, para complementar isso que, isso que você falou sobre o estado de presença. Quanto mais no estado de presença a gente estiver, né? Que não, o que é o estado de presença? É não projetar futuro, uhum. que vira ansiedade, Sim. e não reviver passado, que vira depressão. Estar Sim. no presente. Quando você se, é, se coloca em, é, deparado, vamos, não sei se é, essa, é assim, eu acho que se diz, deparado com as situações, uhum. uh, eu, pelo menos, gosto muito de fazer o exercício aqui, do leve e pesado. Então, vamos, pegando até essa pergunta que veio assim, ah, mas. Como, as movimentações que você faz hoje, como é que elas te deixam? Quando você uhum. toma uma escolha, faz uma coisa, você se sente leve? Então provavelmente aquela é melhor uhum. a situação. Quando você faz, mas você se, você se sente pesado? Aí você analisa porque dá para reverter essa para uma outra que te deixa leve. Com certeza. Então é o exercício do leve e pesado. Sabe, assim, ó, vamos dizer. Eu vi uma situação aqui, fiquei enfurecido. E eu já vou sair, tá? Porque isso já gerou um monte de movimentação química dentro do meu corpo. Um monte de cortisol. Eu vou sair, <risos> é, eu vou sair lá e já dar uma resposta para a pessoa. <risos> é. Não dá nem tempo de fazer o exercício. Uhum. Eu dei a resposta, eu faço o exercício. E como eu me senti depois de dar essa resposta para a pessoa pesado? Pronto, já fiz a que a gente chama. É, aí existe é. aquela coisa que é o nosso... Como é que se chama? Uh, quando a gente faz uma coisa e, e fica depois... Se culpando, se martirizando. É, mas é o... A, não é consciência, é o... Bom, enfim, esqueci a palavra, mas você... Aquilo é o termômetro também do corpo dizendo para você Ah, essa não foi a melhor decisão. Uhum. Você ter tomado. Foi no calor, foi no instintivo, não foi nem muito menos pensado, né? instintivo. Então, ali, às vezes, é, é arrependimento. Tá? O arrependimento uhum. tá? que ele vem, tá? uh, e, o remorso. Remorso, remorso tá? é verdade. É, verdade. é, é uma ligação assim, da ser, espírito, corpo, trazendo ali um entendimento de que aquela situação poderia ter sido diferente. Uhum. Só que isso também faz parte, que é aprendizado. Pô, cada vez que alguém vai buzinar para mim no trânsito, eu vou, sabe, fazer todo um, um rebuliço, porque aqui no Brasil, buzinar é ofensa, é né? diferente de outros países onde é alerta, que alguém buz... meu Deus, se alguém buzinar para você, é uma ofensa, e em muitos casos até de morte, vira coisa, problema. Então, assim, quando você consegue respirar, quando você consegue fazer... Um exercício, alguma coisa assim como esse que a gente falou, muda a forma. Então, buzinou para você, você agradece. Ah, que bom, eu não bati o carro. Podia ter uhum. E não é mais uma ofensa. Você já Sim. viu diferente, entende? Então, uhum. é, é assim que que você começa a mudar a percepção das coisas. Tem uma pergunta aqui para você, Henrique, depois, quando você acabar. É, eu vi aqui, tem uma, tem uma da Helena aqui perguntando, uh, aqui que ela não entendeu, né? Viver no passado cria depressão. Por quê? Tá? Uh, é assim, quando você vive no passado, você está revivendo aquelas situações que aconteceram. Uhum. Ou seja, memórias, de, seja de outras vidas ou dessa vida, você começa a reviver aquelas emoções, aquelas situações. Vou dar um exemplo assim. Tá? E desagradáveis, tá, mas... né? Com certeza são desagradáveis uma traição que aconteceu lá atrás. Uhum. Você não consegue uh, não sair daquelas sensações, daquelas coisas, ter aqueles sentimentos que tinha, aquelas, tudo aquilo. Então, quando você fica no passado, revivendo situações do passado, isso vai trazendo um, um grau, né? Porque depressão vira uma doença. Mesmo. Então, uh, vai trazendo isso. E muitas vezes você faz gatilhos mentais de outras situações também que se complementam, se interligam nessas sinapses. Então, por isso que a gente diz assim, viver no passado, você está entrando em estados que podem chegar a estados depressivos, revivendo as situações que já passaram. Sim. Eu sempre falo que se a gente viver no passado, a gente sempre vai criar um futuro cheio de monstros porque lá no passado, a gente sempre volta no passado por causa de alguma memória desagradável, né? Raramente a gente vai porque a gente quer dar risada no passado. Então, se a gente fica no passado, a gente cria monstros no futuro. Então, o único segredo da paz é ficar sempre no aqui e agora. É, tem uma pergunta aqui da Maria José Silva, que eu achei interessante, e a gente pode responder ela. Henrique, se estamos aqui apenas para amar, como amar o um lugar sujo, se você se considera uma pessoa limpa e organizada? Então, uh, quando a gente volta lá para aquele entendimento inicial, que tudo é energia, tudo é frequência, tá? aqui no planeta, ou aqui mesmo na rua onde você mora, você pode ter várias percepções daquele mesmo local. Agora, a forma como você emana, você se coloca nesse local também, para ver se ele está, vamos dizer, limpo ou sujo. Tá? Dentro da forma do amor, a gente busca também, vamos dizer, nos limpar, ser uma pessoa limpa e organizada, mas aquele local, pelo que dá para entender aqui pela pergunta dela, pode ser que ele tenha não só a dependência de você para manter ele limpo, porque se você... Uh, puxa a sua energia para limpeza, para organização e tudo mais, aquele local tende a ser assim. Agora, talvez possa ser um lugar que tenha mais pessoas. Então, você começa a fazer essa movimentação eu não estou falando de limpeza física essa movimentação, que esse lugar vai se tornando mais uh, agradável. Tem uma outra situação que, às vezes, nós somos colocados nesses locais tá? que eles são diferentes do que a gente é, justamente para nós fazermos a movimentação. Dele se tornar um local mais agradável também. É aquela coisa que eu sempre digo assim. Inclusive, fiz essa pergunta uma vez. Tá? Também vou responder aqui. Uh, a Karen teve aqui em Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul. E ela viu que aqui a energia ela é uma energia mais pesada. Dá para se viver bem aqui? Dá. Porém, você faz muito mais movimentação para fazer as mesmas coisas que em outros locais. Falando em energia. Uh, e uma vez eu questionei. Eu falei, por que que eu tenho que ficar aqui? A tá questionando para os mentores isso. Equipe. Por que, que eu tenho que ficar aqui, se esse lugar é pesado? Por que que eu não posso ir para a praia? Tipo, na praia, todo mundo que que está nessa área espiritual adora, né? tipo Está em Floripa, está nesses locais, e eu aqui em Santa Maria. E eu penso assim, tenho karmas, tenho isso, tenho uma série de coisas, deve ser. E até que um dia veio uma, uma resposta assim... Uh, Cada um é colocado onde é útil. Se o local é pesado, talvez seja necessário você estar aí também. Então, uhum. só você como muitos outros, é. buscando esse equilíbrio desse local. Foi isso que responderam para mim. E quando a gente pensa nessas situações, também nós estamos lá para iluminar. Lembra, uma, uma, a gente até falou da... Da, uma, da tocha, deu o exemplo da tocha. Uma luz, uma tocha, uma fagulha, ela tem o poder de iluminar muitas outras. Uhum. essa expressão, você com a sua tocha vai passando a chama para muitas outras pessoas. Daqui é. a pouco está todo mundo com a tocha acesa. Eu tenho mais uma coisa para complementar, se eu posso. Ah, a gente só percebe lá fora, na verdade, ah, aquilo que nos é permitido, porque a necessidade de trabalhar algo em nós. Então, tudo que eu percebo lá fora, não se, não se esqueçam que lá fora é um holograma do meu interior, é um reflexo do meu interior. Então, o, o Henrique disse que eu, eu cheguei lá em Santa Maria, eu percebi, quando o ônibus estava chegando em Santa Maria, a hora que eu olhei para fora, eu vi uma nuvem, assim, pesada, e aí eu tenho esse entendimento de que tudo aquilo que eu percebo está primeiro dentro de mim. E a hora que eu vi aquel, aquela nuvem... Eu falei, não, eu, eu fechei os olhos e falei assim, por que é que eu tô percebendo essa nuvem agora aqui fora? Se eu tô percebendo ela, então é porque ela também tá dentro de mim. E eu comecei, eu lembro que naquela hora eu comecei a transmutar dentro de mim coisas, e eu tinha realmente receios de tanto eu escutar de Santa Maria, eu cheguei lá com receios de Santa Maria, sabe? Então eu comecei a trabalhar aqueles receios, aqueles medos dentro de mim, e, e eu tive algumas percepções muito interessantes em Santa Maria. Você sabe que, qual foi a minha maior dificuldade em Santa Maria, Rick? De controlar, eu tinha pensamentos aleatórios, porque eu cheguei a um... Eu treinei tantos meus pensamentos que eu consigo observá-los, então não passa nada na minha cabeça sem que eu saiba o que, tá, o que eu tô pensando. Só que em Santa Maria eu tive uma dificuldade, eu tinha pensamentos aleatórios, que eu falava, meu Deus, que dificuldade de meditar aqui dificuldade de observar meus pensamentos, então eu percebi realmente uma, uma certa resistência que eu tinha em Santa Maria, e aí eu comecei a, a entrar para dentro de mim e falar, ok, eu preciso trabalhar isso em mim. Então, Maria, eu só queria falar para você assim, que às vezes nos é permitido ver certas, certos lugares que nos incomoda por quê? Porque é algo que eu preciso trabalhar dentro de mim, então um lugar sujo, que está me incomodando, por que, que eu não fecho os olhos e não faço a pergunta, será que eu tenho algum lugar em mim que precisa ser limpo agora, se está me incomodando? Porque se não me incomoda, não, não preciso fazer nada, mas se está me incomodando, sim. Né? Então, às vezes, nos é permitido ver algumas coisas para que possamos ver o que é necessário ainda melhorar e como eu posso ser contribuição aqui neste lugar. Eu é só complementando aqui sobre Santa Maria, Tá? Uh, Santa Maria, ela tem... Não, vamos, vamos, vamos fazer assim, não é que ela é uma cidade ruim, não é isso. Não, de jeito né? nenhum, energia... eu adorei Santa Maria. Ela tem uma <risos> energia mais lenta, onde você precisa fazer uma movimentação maior para conseguir se ancorar aqui, é isso. Tá? Tem algumas características, você pessoa perguntou se é por causa da Boate Kiss. não não. Tá? Não é por isso, porque a cidade ela já tem essa energia já há bastante tempo. Talvez esse incidente possa ter modificado alguma coisa, mas não é isso. Tá? Uh, o que, que acontece? Dentro da, da, da energia daqui, uh, a cidade, basta pesquisar, não sei se ainda é, mas Santa Maria ela era a cidade que mais tinha espíritas, espíritas do espiritismo, per capita no, do Brasil per capita. O porquê uhum. é isso? É porque existem movimentações, existem trabalhos aqui a serem feitos. Tá? Uh, quando a gente observa aqui, quem conhece Santa Maria tem os morros uhum. ali atrás, já comentou sobre esses morros. Eu já comentei sobre Maringá no Paraná. Maringá no Paraná é uma base do comando Ashtar. Tá? É um ponto, uma base Maringá no Paraná, por isso tantos avistamentos lá. Santa Maria também é uma base, uma contra-base, vamos chamar assim. Então, tudo, é, tudo tem uma lógica, tudo tem uma inteligência dentro da, das coisas. Tá? Não, não adianta a gente querer buscar assim, um fator só para dizer, é um conjunto de coisas. Agora, não quer dizer que ah, não dá para morar, então dá. E dá para você viver muito bem, ser muito feliz, só que é uma cidade que requer mais... Uh, movimentação da energia por conta de tudo isso que tem então uhum. é isso não não é assim a ah, Santa Maria é uma coisa ruim ninguém vem não venham para cá não é isso, não é isso. <risos> Olha, eu vou falar para você, Henrique, o que eu escutei, sabe, das pessoas falando, a hora que eu cheguei, a hora que o ônibus estava chegando, meu coração começou a apertar. Falei, gente, o que eu vim fazer em Santa Maria? Mas eu adorei a cidade de Santa Maria, e também os, os arredores também, eu, eu gostei muito. Nossa, aquele, onde fica aquele, aquele jardim que eu fui, o, o Jardim das Esculturas? É perto também, né? É pertinho. Mim? Nossa, tão lindo, que lugar. Meu Deus, foi um paraíso ir, ir lá no Rogério. Mas é isso, eu acho que... É. E, e, e tem outros locais, só para complementar, né? uh, tem outros locais que, vamos dizer, dentro desse mundo da espiritualidade, todo mundo acha que são locais assim, de muita luz. Tá? Uh, para quem talvez assistiu os vídeos, por exemplo, da Carol Capel, que ela fez lá os vídeos explicando da visita dela lá para as pirâmides do Egito. O que, que as pirâmides faziam lá atrás, na época do Egito? movimentação de energia taquiônica. Uhum. O ser humano busca isso em vários momentos e deturpa isso. Yeah. Da mesma uhum. forma, nós temos uhum. locais no Brasil, vamos dizer que espiritualmente todo mundo adora, ou que se criou um misticismo, que aquele local é um local de muita conexão e tudo mais, só que, ao mesmo tempo, vão muitos seres que deturpam isso, vão muitas pessoas que deturpam isso. Tá? Uhum. Então, não, não, não dá para a gente generalizar e dizer assim, isso é bom, isso é ruim, isso é dualidade. Sim. Isso é dualidade. Agora, talvez você estar num local como Santa Maria, você cresça 30 vezes mais do que estar num outro. Ou uhum. você estar... Depende do propósito que cada um tem, depende tudo do que você vai fazer. Tá? Então, Sim. é isso. É isso que a gente precisa ter de entendimento. Não Dá para nunca nós botarmos nada dentro de, dentro de caixinhas. Não, não tem como. Não tem como a gente generalizar, né? É. Uhum. Sim. E cada um, como a gente vem falando aqui a live todinha, cada um tem sua percepção, cada um tem sua experiência, porque cada um de nós formamos o nosso próprio planeta, a nossa própria, a nossa própria realidade, né? Então, é isso que, que, que a gente vem falando aqui o tempo todo, né? Então, não tem como a gente falar, Ai, é tudo igual para todo mundo. Não, não é assim, né? Mas é isso. Nossa, Rick, eu acho que a gente falou bastante coisa. Falamos bastante, né? <risos> e dava para falar é, só, mais aqui, porque Só tá pegando boa, a né? última, tá? Fala, uh, fala. fala. Tem uma pergunta da Vanessa, que ela fala assim, parece que a minha missão nessa cidade finalizou, pode existir isso? Sim, isso é bem comum. Tá? São propósitos. Mas lembra, a gente até fez uma live falando dos, dos mentores, que dependendo do que você está... Uh, precisando vivenciar naquele momento, eles trocam. Assim como o local, às vezes, vem também uma movimentação, que a gente chama de um magnetismo irresistível, para você ir para outro lugar, porque lá você vai uh, experienciar outras coisas. Todo local é único, todo local tem, tem suas coisas, seus pontos bons, seus pontos ruins, e a gente vai fazendo também essa realidade por lá. Kerry, então hum, queria cara. agradecer a você aqui, agradecer o pessoal todo, tava o chat aqui então nem se fala, tava maravilhoso assim. Tá. E agradecer a oportunidade de poder ter vindo aqui, vamos com, vamos com, combinar mais vezes de repetirmos. Vamos o... com certeza. As e nossas... vamos também no, nos, nos ver em breve pessoalmente. Aí a gente vai fazer lives juntos pessoalmente, <risos> né? Com certeza. Mas foi muito bom ter você aqui, vamos, vamos fazer mais vezes mesmo, eu acho que foi uma ótima experiência, é a primeira vez que eu estou fazendo isso aqui, não, na verdade eu fiz com o Leandro Mactubi, eu já fiz uma vez isso, foi bem diferente, porque quando a gente fez lá, não, não, não funcionava o chat do jeito que está aqui, da gente ver os dois juntos, sabe? Então está uhum. sendo bem interessante ver todo o chat aqui, <risos> é bem diferente o seu chat com o meu chat, Sim. O meu adora brincar e dar risada aqui, mas é muito, muito legal. Bom, mas vamos, vamos lá, né? Foi muito bom ter você aqui, Rick. Obrigada mesmo por, por essa conversa gostosa. Dava para ficar mais tempo aqui, né? Mas vamos deixar para outra vez ah, outra, ah, outros assuntos, né? Assim, assim a gente deixa uh, sempre abertas infinitas possibilidades, né? De... <risos> Poder estar é. tá fazendo mais lives. Ah, com certeza. Então tá, obrigada. Gente, todos vocês que estiveram conosco, obrigada pelo seu tempo, né? Foram mais de 1.200 pessoas aqui com a gente no chat interagindo, foi muito gostoso sentir a energia de vocês, que vocês possam, né, levar essa energia agora com vocês, que as informações continuem reverberando nas células de vocês, porque são informações válidas, né, que podem trazer bastante esclarecimento e ajudar. E se ficou alguma dúvida, vocês podem comentar, pode mandar pergunta para o Henrique. Pode é, colocar, comentar aqui pensando, no chat. Uhum. Estava pensando aqui agora, uh, tomara que minha mãe ou o pessoal não assista esse vídeo. <risos> e com certeza vão assistir. Tudo aquilo que você não resiste, assiste, né? aí os que não é para eles assistirem, eles assistem. Mas vamos lá. Se amanhã eu, eu demorar para aparecer nas redes, vocês já sabem. <risos> que nada, eles vão é, se divertir. Então, gente, muito obrigada, uma boa noite para todos vocês. Nos vemos em breve e o Henrique volta aqui para a gente conversar novamente esses assuntos papo-cabeça. Então, um beijo, boa noite e até mais. Gratidão.